Hey guys, how's it going? E hoje nós vamos fazer mais uma aula do nosso curso de gramática essencial Você que está me acompanhando aí está focado, está dedicado, está determinado a aprender inglês de uma vez por todas E aprender inglês de uma forma simples, uma forma leve, sem precisar ficar aí se matando, decorando aquele monte de regrinha de gramática. Então, se você está nessa jornada, meus parabéns, porque afinal de contas essa é essa nossa décima aula, se eu não estou enganado. E bora continuar, porque a gente tem muita coisa ainda para ver, a gente só está no começo. Essas aulas, por enquanto, só estão nos níveis básicos. Lembrando que a gente vai para o intermediário, depois a gente vai para o avançado também. Então, são dezenas de aulas que você vai ter aqui. Lembrando que em todas as nossas aulas... Você tem PDF para você poder baixar e você tem um arquivo MP3 para você poder trabalhar o seu listening e melhorar também. Então a gente não foca só em gramática, a gente foca no, no máximo que puder o inglês para desenvolver é, quase todas as habilidades. Só vai faltar mesmo o talking, o conversation mesmo, porque aí não tem como você conversar comigo ainda, né? Mas quem sabe um dia a gente consegue desenvolver alguma coisa nesse sentido. E lembrando também que toda a nossa aula, durante a aula, né, logo depois da explicação, tem os exercícios de fixação. Então você precisa fazer aqueles exercícios... Porque é aquilo que você, se você me acompanha mesmo, você já sabe, que você já está cansado de ouvir eu falar que você precisa ser um aluno ativo, um estudante ativo, sabe? Aquele estudante que ele vai atrás do conhecimento, ele não espera só o professor entregar isso para ele, ok? Então bora começar porque hoje... Uh, o tema da aula é question words, né? O que, que são esses question words que é muito usado no inglês e às vezes dá um nozinho na mente dos alunos. Mas é uma coisa bem simples. E esses são question words usado com simple present, tá? Porque ele também é usado no passado, enfim, no futuro. Então você vai aprender hoje com simple present, porque é nossa aula do inglês básico. Quando chegar mais lá pra frente, você vai descobrir é, nos outros tempos verbais também, beleza? Música Então, bora lá. Uh, deixa eu só colocar aqui o, o diálogo que eu coloquei para contextualizar, deixa eu abrir a tabelinha. Eu já vou abrir tudo e aí eu vou te explicando detalhadamente, tá bom? Uh, beleza. Então, aqui no diálogo que eu coloquei, só para poder contextualizar, tá a frase When does the move start at 9 o'clock? Né? Então, esse when aí é o nosso quando, tá? Então, quando que o filme começa? Ele começa às nove. Agora, eu quero que você acompanhe o um mouse aí, que você está vendo na tela. E aqui, nessa primeira coluna que eu elaborei para você, nós temos as question words. Algumas pessoas traduzem como partículas interrogativas, tá? Então, olha, quais são essas question words? Aqui são algumas. Existem outras também. Mas vamos lá. Aqui, o que eu coloquei, que é para o nosso inglês básico, a gente tem o what. Eu vou escrevendo aqui e vou colocando a tradução, que é o que ou qual, tá? então what significa qual, where significa onde, when significa quando, que eu já tinha falado anteriormente, what time é que horas, uh, e how que é como. Gente, e a dica que eu quero te dar é a seguinte, eu vejo muito aluno se confundindo com as partículas interrogativas, você precisa saber... O que significa essas partículas interrogativas? Você precisa saber que o where é onde, when é quando, how é como. Porque, por exemplo, se eu pergunto para você, uh, how do you do, como você está, e você entende que how do you do, eu estou te perguntando qual é a sua idade, e, cara, parece bobeira isso que eu falei, mas muito aluno confunde. Mas, por quê? A partícula interrogativa, eu vejo que ela é como se fosse um farol, ela é um guia, sabe? Quando você pega a partícula interrogativa, você já sabe sobre o que é aquela pergunta. É sobre o que, É sobre quando? É sobre quem? É sobre como? Quando você pega esse farol, você consegue ser direcionado para o contexto da pergunta muito mais facilmente. E aí, se, você, se o farol está apontando para cá e você vai para lá, muito provavelmente você vai entender a frase de uma forma completamente diferente. Então, assim, você precisa pegar essas partículas interrogativas, estudar, memorizar, e quando alguém falar... When does the class start? Quando alguém te fazer essa pergunta, você já precisa saber exatamente o que está me perguntando sobre hora, quando, né? O um momento. Então, assim, você precisa memorizar isso, anota faz seu flashcard, revisa, porque esse daqui é o básico do inglês, e eu vejo aluno assim de intermediário e avançado, por não ter é, aprendido isso de não ter se dedicado o suficiente acaba se confundindo. Agora sim, o que, é que você precisa saber, saber sobre as partículas interrogativas, né? De modo geral ela, nesse caso que a gente está estudando aqui, elas vão nas interrogações elas formam as perguntas tá? E por isso, as partículas vou escrever aqui para você, ó as partículas vão antes do auxiliar, ou seja, a gente sabe que, uh, você já deve ter visto na minha aula anterior, em uma das minhas aulas anteriores que eu ensinei o simple present, o que é o simple present? é o, o presente simples, I work, eu trabalho, se eu quero perguntar se você trabalha, eu vou usar o auxiliar do ou does, não é? só revisar rapidinho aqui, do, se eu estou falando você, eu vou usar o do, então do you work, o que aconteceu aqui? O auxiliar, o do ou does, ele vai para o início da frase. Ele vai para antes do sujeito. No caso, o sujeito que é you. Se eu estou perguntando sobre ela, ela trabalha? Eu vou falar, tá, vou falar o quê? Vou usar o does, does she, work. Se você não viu essa aula, é fundamental que você veja essa aula para você poder entender as partículas interrogativas. Só estou fazendo uma revisão rápida aqui para poder contextualizar o que eu quero falar. Beleza. Aqui, então, você descobriu que é assim que a gente monta uma frase com simple present na interrogação, ou seja, eu pego o meu auxiliar que é o do ou does e coloco ele no início da frase antes do sujeito, beleza? Bem, agora você vai descobrir o seguinte, que quando eu estou usando uma interrogação, quando eu estou fazendo uma interrogação e essa interrogação ela é composta, ela é feita com uma dessas partículas interrogativas que você acabou de aprender, essa partícula que vai no início da frase, ela vai antes até do auxiliar, que foi o que eu coloquei aqui. ó As partículas vão antes do auxiliar. Então, se eu quero perguntar onde você trabalha, eu vou falar o quê? Ó. Vou falar o quê? A pergunta é, do you work? Você trabalha? Aí eu quero perguntar onde você trabalha. Eu vou colocar, where do you work? Do you work. O resto continua da mesma forma. O auxiliar, que é o do ou does, continua vindo antes do sujeito. Quem é o sujeito? I, you, he, she, it, we, you, and they. Então ele continua vindo antes. O que está sendo acrescentado é a partícula interrogativa, as question words, que está vindo antes, inclusive, do auxiliar. Esse ponto é fundamental, você precisa entender e compreender isso. Se você não conseguiu entender eu explicando agora, dá pausa no vídeo, volta lá para o início, quando eu comecei a falar sobre esse assunto. Se ainda assim você assistiu uma segunda vez e ainda não entendeu, coloca aqui nos comentários, que eu vou ajudar você a compreender isso melhor. Porque essa é a base de tudo que você vai ver daqui para frente. Por isso que eu falo que é muito importante você ter uma base muito sólida do inglês. Porque as coisas vão se conectando, entende? Imagine uma base que está sendo construída. Então, cada vez vai ficando mais alto. E se você não tiver uma base sólida, puf, isso aqui desmorona. Por isso que muita gente não evolui no idioma. Porque não teve uma base sólida. O inglês não é para você poder terminar ele rápido. Não é para você poder a uh, correr contra o tempo para poder terminar aprender todos os conteúdos não em inglês se trata de você aprender bem aprender de forma eficiente você não está aprendendo de forma eficiente então você não está aprendendo Não é só ah daqui um semestre eu tô no avançado daqui um semestre eu tô intermediado esse não pode ser seu objetivo o seu objetivo para o idioma é você aprender de verdade tá então não fica na cidade sair correndo para aprender não ficou na dúvida volta repete essa aula quantas vezes precisar Coloca nos comentários. Se eu respondi e não ficou claro, manda de novo que eu vou responder até ficar claro para você. Beleza? Então, isso é o ponto. A partícula interrogativa ela vai antes do auxiliar. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. E aí, o resto, gente, é o mesmo padrão. Olha aqui. Por isso que eu gosto de idiomas. Quando você pega a lógica da coisa, o padrão, como que o idioma funciona, acabou. Você se vira até mesmo quando você não tiver estudado ainda. Então, aqui a gente sabe, olha, a partícula interrogativa vem sempre antes do auxiliar... Quem é o auxiliar no Simple present É o do ou does. acompanha com o mouse. Do ou does. tá vendo? Olha. E aqui eu tenho o sujeito, que são as pessoas que estão executando alguma ação na frase. Que no caso é you, he, we, she, you. Nos casos que eu trouxe aqui. E aí depois eu tenho o complemento, que normalmente são os verbos. Olha aqui a primeira frase. What do you do on weekends? O meu complemento aqui então é do on weekends. O que você faz nos finais de semana? Olha a segunda frase, where does he teach, onde ele dá aula, onde ele ensina. Depois, when do we have math, quando nós temos aula de matemática. Depois, what time does she start school, que horas ela começa na escola, que horas começam as aulas nela na escola. Lembra que tradução a gente sempre pode brincar, não precisa ser aquela coisa também rígida, fixa não. O importante é você levar a ideia. E por último, how do you spell that? Como você soletra isso? Ok? Então, padrão, partícula interrogativa no início da frase, depois eu venho com o auxiliar, que no nosso caso é do ou does, depois eu venho com o sujeito, que são as pessoas, I, you, we, he, e depois eu tenho o complemento, que normalmente é um verbo, e depois o verbo eu posso ter mais alguma coisa, como é o exemplo da primeira Frase que eu tenho do on weekends, que o complemento depois do verbo é on weekends, que ele está especificando, tá? Isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Enfim, então olha aqui o que, é que eu trouxe para você. Ó. Think, complete the rule. Então pensa um pouquinho, bora completar a regra. We form questions with question word plus. Então nós formamos perguntas com a partícula interrogativa mais o do ou does, que foi o que eu falei, o auxiliar, plus subject, mais o subject, no caso, é o sujeito, plus base form of verb, mais a forma básica do verbo. Qual que é a forma básica do verbo? É o verbo quando ele não está conjugado, independente da pessoa. Beleza? E aqui eu trouxe um watch out. We can use uh, who in simple present questions. Nós também podemos usar o who é, no simple, na, em perguntas do presente. Por exemplo, who do you have English lessons with? Então, esse who aqui, gente, é o nosso quem, né? É, com quem você tem aulas de inglês? Então, essa aqui é mais uma partícula interrogativa. A gente tem, mais, tem outras também, how much, how many. Enfim, a gente vai aprendendo isso com o passar das nossas aulas. Bora praticar para ver se você aprendeu, então? Lembrando que é o seguinte, nos nossos exercícios, sempre, uh, eu trago né, as frases aqui para você poder, então, é, identificar o que está sendo dito e utilizar a, a resposta correta. E aí, a minha sugestão é sempre, dê pausa no vídeo, copia essas frases, responde do jeito que você acha que é, e então volta da play para você poder conferir se você acertou ou não. Você precisa ser um aluno ativo, ok? Se você não for um aluno ativo, provavelmente você vai, ou você vai demorar muito para aprender, ou talvez você nunca nem aprenda. Então, tira essa coisa da sua cabeça de que a responsabilidade é do professor ensinar. Não, a responsabilidade é sempre sua de aprender, tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça. Vamos lá. Então, aqui é muito simples. Eu tenho as frases e eu tenho os espaços em branco. Como eu estou tratando de partículas interrogativas, as partículas interrogativas sempre vão no início, né? Numa pergunta. E aí eu tenho o, a frase. O que você precisa é analisar a frase para você saber se está falando sobre onde, quem, quando, como, o que, qual, tá bom? E é nisso que eu vou te ajudar. Ó, vamos lá. Esse aqui primeiro, a gente, está falando, ó, alguma coisa. Time does Emma finishes school. Então, eu estou falando sobre hora. Que horas a Ema termina a escola? Que horas acabam as aulas da Ema? Como eu estou falando de horas, qual é a partícula interrogativa que eu uso para falar sobre horas? Bora ver? What time? É o what, né? E aí, normalmente, ele vem com o time. What time? Então, que horas? Talvez você possa até me perguntar, mas, René, não poderia ser o when? Poderia se não tivesse o time. Então, se fosse sem o um time, when does Emma finish school? Estaria certo. Que seria quando que a Ema finaliza as aulas, a escola, né? Mas aqui é como eu estou falando, what, como tem o time depois, o que se encaixa o what. Por isso que você tem que sempre interpretar, tá bom? Depois, number two, Alguma coisa, do we have art. E aí a pessoa responde, at 10 o'clock. Então, mais uma vez ele deve estar perguntando sobre horas. Qual é a partícula que a gente usa para horas? Bora conferir? When. Aí aqui eu já não tive o time, tá vendo? Não tem, não teve Time. Então, por esse motivo, o when se encaixa melhor. When do we have arts? Que horas nós temos arts? É, Número 3. Alguma coisa do you say thank you in Spanish? Provavelmente ele está perguntando como que se diz obrigado em espanhol. Né? Do you say é, é, é, é, se diz thank you, obrigado, em Spanish, em espanhol. Então, provavelmente é o como. Qual é a partícula interrogativa para usar quando você quer saber como? Bora ver? É o how. Número 4, alguma coisa, does Maria come from? Então, ó, come from a, vi, então, é vir, então, de onde fulano vem, é assim que a gente usa essa expressão, come from, de onde a pessoa é. Então, se eu quero saber local, localização de onde a pessoa é, qual é a partícula que eu uso para saber onde? Bora ver? Where, é where. Número 5, alguma coisa, does James do in his free time? Então, fazer James no tempo livre dele. Então, pelo contexto, ele está querendo saber o que, que o James faz no tempo livre dele. Então, o que ou qual? Qual é a partícula que a gente usa? What. Então, what does James do in his free time? O que, que o James faz no seu tempo livre? Number 6. Alguma coisa? Does the game start? Bem, aqui ele está querendo saber, provavelmente, sobre ó, o jogo começa, né? Que horas que o jogo começa. Então, qual é a partícula que a gente usa para saber sobre horas, sobre quando? Observe que a gente não tem um time aí, então não vai ser o what time. Então, provavelmente, vai ser o when. When, quando que o jogo começa. E por último, number seven, alguma coisa, do you make a cake? Você faz um bolo, você faz o que, quem, quando, como, qual que se encaixa melhor aí? Quando você faz um bolo, como você faz o bolo, quem faz um bolo, quem você faz um bolo. Então, às vezes, pode até caber mais de uma, mas fica meio estranho, né? Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui? É o how. How do you make a cake? Como que você faz o bolo? Como que se prepara um bolo? Talvez a tradução mais adequada seria essa. Bem, gente, tá vendo? As partículas elas são simples, não tem muito mistério, não tem segredo. É questão de você. Na verdade, eu acho que idioma é sempre isso. É você praticar, é você treinar, é você ensaiar, ficar em contato com o idioma e ser um estudante ativo, que eu adoro repetir isso o tempo todo, você já deve ter percebido, né? Então é isso, lembre-se de baixar as atividades, fazer, corrigir, conferir lá, porque nesse PDF que eu deixo aí tem para você poder conferir se está certo ou não. É, Baixe o MP3 para você poder treinar também, ficar craque e destravar o seu inglês de uma vez por toda, Ok? See you. Bye, bye.